Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meu amigo, faltava esse aqui pro canal, né? Bradesco A eterno Feito de Metal O cartão supremo do Bradesco chegou pro canal chegou em nossas mãos Essa caixa ela é pesada, viu? ó? Ai, ai, ai É, meu amigo, caixa pesada com o um cartão metal do A eterno do Bradesco e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Pois bem. Nós temos aqui vários cartões no canal, vocês sabem, de metal, aqui do Brasil e fora do Brasil. Dentre eles, o do Brasil, Nubank Metal, Mastercard Black, Dux, Visa Infint metal, temos aí o Rappi, Visa Infinite metal, temos o The One do Itaú, metal, temos os demais cartões aqui dos Estados Unidos de metal e agora o Bradesco, Visa Infint, a Eterno de metal. Você observa que vem aqui isso do Visa... Aqui, Bradesco, bem-vindo a uma nova experiência. Atrás da caixinha é assim, e dentro da caixinha, quando você abre, tem essa informação. A Eterno, vou ler para vocês. É, nossa inspiração é a madeira orgânica, resistente e única. Seus anéis representam sabedoria e carregam a história. A sofisticação traduzida em simplicidade para quem aproveita o simples da vida, mas o que faz com todo o requinte que aprecia. E aí quando você abre a caixinha tem mais esse é, flyer aqui de informações falando da inspiração do nosso primeiro luxo a madeira e as informações de assessoria exclusiva que o cartão a eterno tem para você dentro o cartão aqui dentro aqui realmente é pesado né o cartão vem aqui dentro vou deixar aqui a caixinha do lado para gente e vou ilustrar o cartão que é de metal ok Pronto. O peso do cartão ele tem 17 gramas, igual eu estou mostrando para vocês. Lá no nosso Instagram nós postamos a chegada do cartão também. É um cartão bonito, o design do cartão é lindo. Esse símbolo da madeira aqui dentro, a Eterno, né? o seu nome aqui do lado, Contactless né? Visa Infinity do Bradesco é, de metal. Tá? Então, atrás do cartão é assim que você vai enxergar e a frente do cartão é isso que você está vendo no nosso canal. Bem, Leandro, como que eu faço para ter esse Visa Infinity do Bradesco? A Eterno. Como você sabe, a classificação dele no ranking dos 101 cartões do Brasil pelo nosso canal, nosso blog, altarendablog.com.br, ele figura aí entre, ele classifica entre os, os três maiores, né? Então, nós temos dois cartões Vizem na frente do Eterno e o Eterno pega a terceira posição dos melhores cartões do país. Hein? Bem, ah, antes de eu falar como que você consegue o cartão, deixa eu falar um pouco dos benefícios desse cartão. Por ser do Bradesco, e ele tem vários benefícios junto ao Bradesco Cartões, acesso ilimitado aos Lounge Bradesco e parceiros Bradesco como Ambar Lounge e também VIP Club e Lounge. Além dele, além desses dois é, benefícios exclusivos do cartão junto ao Bradesco Lounge e parceiros do Bradesco, também temos acessos limitados ao Lounge aqui para o titular, os adicionais e 12 convidados por ano com acesso à sala VIP. Já no Dragon Pass é acesso ilimitado para o titular, os adicionais, e 12 convidados por ano também junto à sala Dragon Pass. Ou seja, se aquela sala VIP permitir você levar o Dragon Pass e Lounge aqui, você levaria 24 pessoas em uma sala VIP com esse cartão por cartão. Então, cada adicional pode levar também 12 convidados. O cartão aí ele tem a pontuação de 4 pontos a cada dólar gasto, nacional ou internacional, e os pontos nunca expiram junto a Livelo. O cartão também dá acesso a, a cinemas com desconto, teatros e benefícios completos do Visa Infinite além do concierge que o cartão tem também. Anuidade do cartão a partir do dia 18 de abril, meu aniversário é no meu aniversário estou levando um presente do Gradesco, uma bomba, né? Que é a anuidade de 1.680 para 1.848, uma anuidade alta para um cartão. Do nível do Aeterno, porque o melhor cartão do país é o Dux, a anuidade é R$ 1.50,0. Né? Para contratar esse cartão, agora as regras mudaram. O Bradesco estava com aquela regra né, de renda do, do Bradesco Prime, você tinha que ter uma renda do Bradesco Prime e ter aí um limite disponível em, em qualquer cartão de R$ mil reais para contratar o Aeterno. Depois eles mudaram a renda para R$ 70 mil e o limite mínimo de 100 e pela terceira vez o Bradesco muda as regras. Mantém uma renda de 70 mil e um limite de 150 mil reais para contratar o cartão. Ou seja, essas regras, as combinações de renda e limite são necessárias para você conseguir o seu Aeterno do Bradesco. Ou seja, 70 mil de renda e 150 mil de limite para contratar o cartão. Pode acontecer de você ter um gerente mais. A, afinado aí com a sua conta, parceiro da sua conta, e por movimentação você conseguiu chegar a renda de 70 mil, por exemplo, e o um limite de 200 mil e conseguiu o cartão. Acontece, tem uns, no, tem uns membros no canal que tem o um cartão com renda é, movimentação, né? Então, acaba que isso pode acontecer. E aí nós fizemos uma comparação né, do cartão é, com o BRB Dux, para que você tenha uma noção mais ou menos do preço e os benefícios da anuidade, um cartão. Então a idade do eterno é 1.848, o Ducks R$ 1.500, a pontuação nacional é 4 pontos, internacional também é 4 pontos, o Ducks é 5 pontos nacional e 7 pontos internacional. É, o pon os pontos do BRB é curta aí, no caso do eterno é ao nível, tá? O limite mínimo do Aeterno é 150 mil, do Ducks 50 mil reais é o limite mínimo. Renda mínima R$ 70 mil para o eterno 15 mil a renda mínima para o Ducks. Benefício em viagem, VIP e seguro de viagem, os dois têm as, as, os mesmos benefícios. Proteção de compra de preço, garantia estendida, os dois carregam os mesmos benefícios. Benefício exclusivo, programa de compensa eterno e do Dux, os benefícios do Dux, que seria pelo Curtaí. De entrada, o cartão eterno não te dá boas-vindas em pontos, o Dux te dá 10 mil pontos de boas-vindas. Né? No primeiro ano, o eterno é cobrado anuidade normalmente e não existe programa de isenção neste momento para o eterno O Dux, você consegue isentá-lo através do primeiro ano. É grátis para titulares e os adicionais. E no segundo ano, isenta através de gastos mensais. A partir de 15 mil, reais já é possível começar a isentar a anuidade do Dux. E a partir de 20 mil, reais, isenta 100% a anuidade do Dux. Mas o Bradesco eterno ele carrega um benefício a mais, que seria os adicionais. Você pode contratar, por exemplo, 7 cartões adicionais gratuitos ao Eterno sem pagar anuidade. Já o Dux necessita de você pagar, no segundo ano, 50% de anuidade para os cartões adicionais. Então, neste quesito, o Eterno ele carrega um benefício a mais, que seria os adicionais não terem anuidade. Você paga a anuidade do titular, mas não paga a anuidade dos adicionais. No entanto, quando você faz um jogo de, de, de, de pontuação com gastos, você observa que 1.680 é a anuidade do Eterno e você não consegue isentar. Se você tiver um cartão adicional do, do Eterno e um adicional do Dux, teoricamente, se você isentar a anuidade do titular, você pagaria 750 de anuidade para o adicional do Dux, que é 50%. No Eterno, o adicional não pagaria anuidade. No entanto, o titular pagaria cheio, 1.848. Vamos fazer uma segunda simulação. Dois cartões adicionais para o Aeterno e dois cartões adicionais para o Dux. Lembrando que o Dux paga anuidade 50% no segundo ano, ou seja, se você tiver dois adicionais do Dux, 750 cada, o total daria 1.500 de anuidade para o cliente do BRB. E já no Bradesco, por pagar a anuidade titular, seria 1.848, ou seja, você tem dois adicionais grátis, porém, você pagaria uma anuidade de 1.848, se você dividir por dois, 1.848, daria 924 para cada adicional, teoricamente, porque o titular pagaria cheia anuidade. No BRB, ou seja, o custo-benefício em ter dois adicionais no Ducks com a Eterno é mais barato ainda, mesmo que o BRB cobre anuidade, o BRB ganha você tendo um titular e dois adicionais. Deu para entender essa conta? Porque o BRB cobra 1.500, se você dividir por dois, que é a anuidade de 50%, Seria R$750 para cada um, né? E o titular não pagaria nada que vocês entrou na idade. E já no a eterno você teria que é, pagar a unidade cheia de R$ Se você dividir por dois esse valor, dá 924 para cada cartão. Tá certo? Então, ainda o custo-benefício do Dux é melhor que o A Eterno. Certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal Cartões de Crédito Outra Renda, sobre o Visa Infinity, A Eterno de Metal, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Outra Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Continho, um grande abraço. Rodrigo Fitt, um grande abraço. Jadir José, um grande abraço. Emanuel Silva, um grande abraço. Rodrigo Canto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.